E aí galerinha do YouTube, como que vocês estão? Vocês estão bem. Hoje eu vim aqui para apresentar mais um vídeo. você tá rindo aí, mano. Que retardado. Mas enfim, vemos aqui mais uma vez para apresentar mais um vídeo espetacular, que todos adoram. E o que vamos reagir hoje, meu amigo? Não sei ainda. Não sabe Não sei ainda. meu? Vamos entrar no Twitter, a gente nunca entrou no Twitter. É verdade. Reagir. Coloque a inicial de cada figura no lugar e descubra uma coisa gostosa. Pião. Pedra. Rocha. Não sei. Ó, P de peão. Não entendi P nada. De imã. Pipoca? Não entendi isso mesmo, cara. que <risos> você falou pipoca, <risos> Mariel? Eu... Se eu... Pipoca. Alguém entendeu? Se alguém entendeu, comente a favor. <risos> Pi. Pedra. O, ou, ou de osso, C de coração Pode ser piroca e ou pipoca a Pode ser uma pedra ou uma rocha Se for uma rocha, ah! Rio de Janeiro. Parece o Rio de Janeiro Mas é só um monte de placa, mãe Nossa, parece a favela da Rocinha Meu Deus do céu Mano, eu fui uma vez pro Rio de Janeiro É igual em filme, parça É igual é, em mano. filme, mano Tipo assim, minha tia mora lá dentro da favela da Rocinha E pra passar lá, não é qualquer um que passa, né Você tem que tipo conhecer todo mundo Usar droga com os nós Ser amiguinho deles você vê nego com fuzil na mão na rua. Tirar foto, Tira foto com nós. Tirar foto, jogar banho. Porque tem uma molotov na polícia, quando eles vão pra cima dos nós. É, com certeza. Mas é o que, meu? É. Se subir lá nas ruazinhas da rocinha é assim mesmo, assim, dá medo até, meu. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Que absurdo. <risos> um é, 20 mano. 20 pontos, o 10 anos o prazo de que que da hora, é. o Silvio Boyer. Uhum. Oi. Será que você pode me ajudar a resolver uma conta de matemática? Se 2 mais 2 é 4, então quantos beijos você terá que me dar se esse número for multiplicado por 1.000? Responde assim. <risos> Mano, é genial, parta, de verdade, genial, genial. Uma salva de palmas, meu, uma salva de palmas. Uma salva de rola na face desse cara. Que absurdo, né? Vire alfa hoje mesmo com essas dicas celestiais. 1. Um, leia 12 livros por hora. 2. <risos> faça flexões de calcinha. 3. Tome 4 litros de café gelado. 4. moce virado para a parede. 5. Respeite os idosos e 6. Banho geladinho <risos> com seu amigo. <risos> tá bom, Muito, bom, seu mano. Seu Muito alto, bom, mano. Muito <risos> bom, mano. Se você quiser virar um Schwarzenegger, você faz isso.